Olá, tudo bem? Esse vídeo é sobre conhecer as partes de uma bússola, tá? Não é ah, um vídeo para ensinar como utilizar uma bússola. Isso é um assunto é, posterior. Isso é um assunto para uma outra conversa, para um outro, outro vídeo. É importante que antes de você aprender sobre como utilizar uma bússola, primeiro você saiba. É, utilizar e conhecer os seus recursos para depois saber utilizar, para que, que ela foi feita, para que, que ela serve, o que, que ela faz. Okay? Existem muitos tipos de bússolas, não é? Você vai encontrar no mercado é, bússolas para diversas finalidades, para diversas aplicações. Todas elas, basicamente, têm a mesma função. Né, que é apontar para o norte magnético e a partir dessa função principal muitas bússolas assumem outras funções outras aplicações de acordo com a área que ela foi criada então você tem é, bússolas para topografia para geologia, para engenharia né, é, cartografia, bússolas para serem utilizadas na área marítima Bússolas para aviões para ser utilizados na área aérea, bússolas para a área automotiva e bússolas profissionais para esportes de orientação. Ou seja, você vai encontrar bússolas para as diversas finalidades. Qual que é a melhor? A melhor bússola é aquela que se adequa, que esteja adequada a sua finalidade né? a nossa atividade que é o montanhismo escalada caminhada a gente utiliza bússolas que foram criadas para ser utilizadas é, mais apropriadamente a atividades ao ar livre né e aí que são as mais comuns eu quero falar sobre três tipos de bússola para essa nossa área a primeira é a mais comum é a bússola militar, né? ou chamada também de bússola de visada. A segunda, bússola de mapa, ou a bússola padrão silva. E a terceira, bússola mista, visada e mapa. Okay? Vamos entrar em detalhes agora da bússola militar. A bússola militar ela tem esse nome pelo fato desse modelo já ser é, bastante antigo e, e, e bem utilizado na Primeira e Segunda Guerra, que é uma bússola divisada. Okay? Então ela tem elementos para que o utilizador consiga encontrar, localizar azimuts, mapear esses azimuts, e utilizar isso para sua orientação para sua navegação né? de forma mais precisa possível então ela tem uma lente de um, um, um visor ocular com lente de aumento ela tem uma fenda de pontaria ela tem uma linha de pontaria para ser utilizada em conjunto com a fenda né ou de forma aberta ou de forma fechada. Que assim o utilizador já olha por essa fenda. Através dessa abertura. Mira teu objetivo. Olhando aqui em cima. E embaixo ele já tira seu azimuth. Já identifica o azimuth daquele objetivo. Ou transfere o azimuth. Okay? Identifica o objetivo de acordo com o azimuth. Ou identifica o azimuth de acordo com o objetivo. É, possui uma... Alça de transporte, amarração, uma argola de amarração, uma alça para você estabilizar o dedo, estabilizar a bússola em cima da mão. Também funciona como uma trava. A construção desse tipo de bússola em geral, como é para uso extremo, ela é uma cápsula de plástico dentro de uma caixa de metal, né? que fechada protege a bússola. Então, é possível que sofra quedas, caia em rio, né? é, sofra algumas avarias com o utilizador e mesmo assim ela se mantenha em funcionamento. Tanto que você facilmente você encontra bússolas da, desse modelo militar da Primeira Guerra Mundial ainda em funcionamento, ainda utilizável por aí. E a segunda característica que que é, dá o nome de bússola militar é que a graduação dela tá vendo a circunferência a divisão da circunferência dela tem dois tipos de medidas medida em graus que é a primeira circunferência aqui embaixo e a medida em milésimos que é a circunferência mais precisa em cima e a medida de milésimos, o arco de milésimos, né, ela é utilizada para o utilizador, o observador, fazer medições de distâncias pelo visual. Né? Então, e a distância pelo visual ela é importante na tilharia, né? Seja morteiro, seja né, fuzil, espingarda ou seja na, na, na artilharia em geral um dos parâmetros aí o bom tiro é a distância do alvo e para localizar a distância do alvo é que é para localizar a distância do alvo é que essa bússola ela tem uma graduação né? uma divisão do seu uh, do seu perime, do seu uh, do seu círculo né? ela mostra também em milésimos é por isso que ela é denominada uma bússola militar. E quando que a gente utiliza ela? Em geral, é, embora ela não foi feita para ser usada em conjunto de mapas, ela é até é, dar um trabalho, dá um pouquinho de trabalho usar ela em mapa. Dá para usar? Dá. Só que você precisa alinhar o mapa ao norte magnético, ter a, a, os meridianos do mapa criar meridianos alinhados ao norte magnético e aí você alinha a bússola também ao norte magnético em cima do mapa alinhado ao norte magnético e aí dessa forma é que você consegue é só dessa forma é que você consegue transferir os azimuts magnéticos para carta ou transferir da carta para bússola, né? extrair os azimuts na bússola da, da, da carta e transferir para a bússola e extrair é, é, os azimuts da bússola e usar a bússola como transferidor para transferir para o mapa. Né? Então é né, um pouquinho só mais complicada para usar com o mapa. Ela é feita para campo, né, para quem faz orientação e navegação sem mapa. Então é para isso que a bússola militar é utilizada. Okay? Segundo, tipo de bússola é a bússola de mapa padrão Silva ela foi construída num corpo a cápsula dela foi inserida num num, num corpo de é, acrílico né uma placa de acrílico transparente isso facilita demais a leitura de mapas né é, então ela tem o limbo dela é um limbo a, a, o disco graduado dela é separado da agulha, então ele é giratório, ele independe da agulha, é diferente da bússola divisada militar, aonde o, o limbo, né, o disco graduado ele é preso na agulha, É okay? o disco graduado é preso na agulha. Para onde a agulha se mexer? Ela leva o disco graduado junto por isso que ela é, é, é chatinha de usar no mapa ok? e, isso, e o disco graduado ser separado da agulha ajuda muito, então ela tem além disso, ela tem linhas meridionais, tá vendo? essas linhas em paralelo aqui atrás para que eu possa fazer o alinha alinhamento com os meridianos do mapa e assim conseguir extrair extrair os azimuts ou transferir os azimuts para a carta, ou seja, eu, eu transformo a minha bússola em um esquadro, a partir do momento que o limbo dela é livre da agulha, eu transformo ela em esquadro e não dependo de alinhar a carta ao norte para fazer transferências de direções para a carta ou extrair direções da carta para a bússola. Okay? É mais fácil a, a, a minha conversão de azimuth magnético para azimuth da quadrícula ou azimuth geográfico com a bússola de mapa, né? É só eu criar uma marcação aqui de acordo com a declinação magnética e como o limbo é livre, eu consigo é, me orientar marcando, criando um segundo portão para agulha, né? aqui dentro tem o um portão, tá vendo? Esse verde se chama portão criando um segundo portão da agulha onde eu posso chamar de portão magnético né? e deixando a escala dela na, na escala que eu uh, uh, a escala graduada na direção que eu queira ou geográfico ou uh, da quadrícula né? uh, nós temos uma régua em milímetros a escala em milímetros temos a escala dá pra aqui uma escala de 1 para 50 mil, que é, são duas escalas mais comuns em mapas, 1 para 50 mil e 1 para 25 mil. Então, para os mapas mais comuns a escala já está feita. E aí ela tem a escala em milímetros, que é justamente para você, caso utilize mapas que não estejam nessa escala, você fazer uma adequação de escala, criar a sua escala fazer só correspondência de escala de acordo com o mapa que você está usando caso não seja de 1 para 50 nem de 1 para 25 e aí temos a lupa que é para fazer a leitura de informações que são muito pequenas dentro do mapa ok? principalmente curva de nível altimetria de curva de nível e temos o cordão o cordelete de segurança onde a função dele é é, é, é um curvímetro ele assume a função de curvímetro ou seja, é uma ferramenta para identificar distâncias de acordo com a escala do mapa okay? então essa é a bússola de mapa e aí a última apresentação que é a bússola de uso misto bússola mista ela tem esse nome porque ela reúne é, características da bússola de visada que é os aspectos de visada né, para fazer a a, a visada do, do meu azimuth localizar extrair azimuth ou seguir um azimuth o que uma bússola de mapa não tem. Eu até consigo é, seguir alguns azimutes né? Mas não tão preciso para azimutes é, distâncias mais longas que uma bússola divisada me permite. Né? E ela tem as características de uma bússola de mapa, ou seja, ela é feita num corpo de acrílico. Né? A cápsula dela é inserida numa placa de acrílico. E me permite utilizar em mapa. Então é uma bússola mista. E aí os elementos dela são os seguintes. Mira superior. Né? Fenda superior. Para fazer as... as... Aqui, acho que aqui dá para ver melhor. Fenda superior. E fenda inferior. Que aí eu consigo manter a, a, a bússola plana na altura dos olhos, por exemplo. Dá para enxergar, dá. E ter o meu alvo que esteja numa, numa altura acima dos olhos. E aí eu só preciso inclinar o espelho né, de forma 45 graus, mais ou menos, de forma que eu consiga com a bússola alta. Direcionada para um morro, para um pico, para uma montanha, para um alto a copa alta de uma árvore, né? É, e aí assim identificar meu azimuth num plano alto. E aí tenho a mira inferior, ok? Para me identificar num plano baixo. Eu tenho um espelho que é para refletir a bússola na altura do meu campo, na altura dos meus olhos. Esse espelho também ele é vazado porque ele acaba funcionando como espelho de comunicação de segurança. Né? Então eu olho por aqui, para um, um avião, para um helicóptero, enquanto eu vou direcionando o reflexo, o brilho do meu espelho para chamar a atenção. Mas eu, ele também me ajuda a acompanhar o meu objetivo superior para o inferior. Tenho aqui a referência de marcação, porque a bússola tem essa seta, e essa seta é a linha de fé. Ela indica a direção de uso da bússola, então eu não posso usar a bússola assim. Está vendo? Ao contrário. A linha de fé dessa bússola é do meu corpo para frente. Eu tenho que utilizá-la Dessa forma Ok Então eu tenho Nessa também eu tenho escalas De 1 para 25 mil De 1 para 50 mil Escalas em milímetro Escalas em polegada Já avisando Utilizadores de países Onde utilizam o sistema De polegadas Eu tenho um gabarito triângulo, um círculo, menor, um círculo menor e um círculo maior, que significa início, meio e fim né? eu faço esse triângulo no início da trilha os pontos intermediários da trilha do meu caminho é um círculo menor e a finalização do caminho é o círculo maior então para desenhar no mapa eu tenho também a minha lente de aumento alinhada a linha de fé, eu tenho uma, uma escalinha aqui para a linha de fé caso eu precise eu tenho como você está vendo aqui a o meu minhas linhas meridionais apontando para o norte okay? as linhas meridionais o meridiano da bússola né? as linhas meridionais do bússola é para fazer alinhamento com o mapa e, e transformar a bússola em para transformar a bússola em um transferidor okay? É, tem a base dela uma base antiderrapante e dentro dela eu tenho um clinômetro okay? para fazer vou colocar aqui o clinômetro é para encontrar o ângulo de inclinação do terreno você vê que que ela vai se mexendo, ela, ela tem uma escala de 0 a 90 para oeste e de 0 a 90 para leste, ok? Essa escala de 0 a 90 é de 0 a 90 graus, então ela vai me dar a escala de inclinação do terreno, que eu posso utilizar dessa forma, ou também posso utilizar de forma visual, né? Põe o um olho aqui e meu objetivo é aqui na ponta. Coloco esta ponta no pico, no cume, na árvore, na edificação, onde eu quero medir a altura. E aí, com a, o resultado da inclinação, eu faço uma continha de, de multiplicação pela distância, né? E aí eu tenho a, a, a do ângulo pela distância, aí eu consigo a altura do objeto mas além de conseguir a altura eu também eu consigo a inclinação do terreno e através da inclinação eu consigo é, estabelecer tempo, ritmo, dificuldade física etc, a nível de dificuldade do terreno okay? uh, é isso agora essas são as principais características dessas Três bússolas, mapa, mista e visada. E qual que é melhor? Melhor aquela que você se adapta. Todas as bússolas em si fazem a mesma coisa. Apontam o norte da agulha para o norte que nós chamamos de norte magnético. E, e aí elas são construídas em formatos que... Possuem é, que mais facilitem a vida do utilizador de acordo com a área de utilização: geologia, cartografia, topografia, né, remo, barco, vela, voo, voo a vela, voo a motor, né, balão, e aí cada uma tem suas aplicações. Nossa aplicação de caminhada, uso ao ar livre, escalada, trekking, hiking é os mais comuns, os mais indicados é uma dessas três qual das três, qual você gosta de utilizar bússola sem mapa bússola para usar com mapa bússola para usar tanto sem mapa ou, ou com mapa eu gosto de ter várias bússolas né? bússola é, é, uma, é um instrumento por mais forte que seja mais, melhor encapsulado que seja ele é um instrumento sensível a a, a a campos magnéticos que possam atrapalhar sua utilização ou danificar a bússola então sempre tem duas três bússolas é, em casa eu tenho é, bússolas de vários modelos aí nós temos também a, a, é muito comum a gente utilizar no nosso nas nossas atividades as bússolas digitais né? então se você é, é, é um praticante é importante que você saiba reconhecer uma bússola saiba para que ela é utilizada quais são as aplicações junto com a agulha né, que possa ser utilizada como você tirar o melhor proveito dela e e assim a partir disso encontrar uma que mais sirva para o seu dia a dia e aí depois você sabendo disso já começa a praticar começa a entender melhor a utilização da bússola Memorizar melhor E utilizar nas suas atividades okay? Dificilmente você saberá utilizar uma bússola Sem antes saber Para que, que ela serve, o que, que ela faz Quais são as ferramentas embutidas Dentro da sua bússola Até porque, por exemplo, você pode De repente comprar uma bússola de geólogo Para fazer montanhismo Fazer uma caminhada E aí achar que Isso é difícil aprender porque ela foi criada para outras finalidades. E aí você tem dificuldades de aplicar uma bússola de geólogo para uma caminhada. Né? Ou o contrário, pega, comprar uma bússolazinha eh, divisada e vai ter dificuldade de usar ela em um mapa. Né?